Sou do Ribeiro, cofundador e coordenador da iniciativa Negra para uma nova política sobre drogas. A publicação, um olhar preciso, ela dá uma contribuição importantíssima para o debate de política sobre drogas a nível nacional. Ela é fruto também de um esforço que a iniciativa vem fazendo ao longo dos anos de apresentar outras lentes para conseguir compreender a história da proibição e o seu caminho na construção de uma lógica do inimigo, da distribuição de morte, da produção de estigmas. É, essa é uma publicação que ela também reflete o é, um encontro com outras contribuições que são importantíssimas para a nossa formação. Meu nome é Ana Carolina Santos, Sou advogada de formação, sou mestranda em gestão social pela UFBA, também sou coordenadora de gestão da Iniciativa Negra pela Nova Política sobre Drogas. É, também sou uma das organizadoras e autora desse livro que a gente está lançando hoje, Um Olhar Preciso. É, e em coautoria com o Dudu Ribeiro e com Natália Oliveira, a gente construiu o artigo, Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas, Um Olhar Preciso, que não à toa é o nome também da publicação, né? então a ideia foi trazer o histórico da iniciativa, desde quando começou lá em 2014, é, até os dias atuais, né? as estratégias políticas, os momentos marcantes que a gente foi escolhendo, é, e esse processo né, de ser e de se tornar a primeira organização negra que topa, né, que faz o debate é, de uma nova política sobre drogas, colocando a centralidade no racismo. Olá, meu nome é Natália Oliveira, eu sou cofundadora da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas e coordenadora geral. É, eu sou autora do artigo Iniciativa Negra, um olhar Preciso a gente busca dizer e apresentar para outras organizações quais são é, os pontos que levam a gente, enquanto organização negra, a é, existir é, pelo fim da Guerra às Drogas. Né? Então a gente tenta demonstrar como a Guerra às Drogas é uma pauta central para o combate ao racismo, bem como a gente apresenta a trajetória que nos trouxe até aqui, enquanto organização negra. Espero que vocês gostem, um grande abraço. Oi, meu nome é Maria Clara, eu sou advogada, eu fui assessora de e de pesquisa da iniciativa negra entre 2019 e o início de 2021, e nesse período eu escrevi um artigo que se chama As togas pingam sangue negro ou o medo branco do alvará de Soltura. Esse artigo é, foi uma reflexão é, que eu fiz é, em junho de 2020, mas que continua válido até hoje, é sobre as negativas do Poder Judiciário, é, dos pedidos de liberdade de pessoas que estavam presas nesse momento, que tinham comorbidades, ou seja, que corriam sério risco de morte, estando mantidas nas prisões, é, em prisões salubres, é, superlotadas, e caso tivessem é, a contaminação de Covid, poderiam é, morrer. Esses pedidos eram negados sucessivamente, sistematicamente, não era apenas um caso, e me fez refletir é, que não existiam fatos que a gente pudesse apresentar dados, é, pareceres, é, nada que pudesse convencer ou sensibilizar o judiciário. Mas sim, que o judiciário tinha esforços para simplesmente é, construir uma argumentação jurídica que legitimasse essas mortes. Então, o olhar preciso sobre esse tema, ele é importante porque trata da forma como o poder judiciário brasileiro reflete o medo das elites de ver seu sistema de opressão questionado, de ter as prisões questionadas e de ver pessoas negras libertas. Ou seja, é o medo branco da abolição que ainda está presente hoje no medo branco do alvará de soltura. Oi gente, eu sou a Laís, é, sou articuladora política da Iniciativa Negra para a Nova Política de Drogas aqui em São Paulo. Politicamente gosto de me definir como a retirante nordestina aqui em São Paulo. E escrevi em conjunto com a Letícia o texto para o livro Um Olhar Preciso da Iniciativa Negra, o que a comunicação tem a ver com a política de drogas. Bom, nesse texto a gente busca é, um, um, um aprofundamento, a gente traz um viés do porquê que a política de drogas e a comunicação, né, a mídia tradicional e a mídia alternativa, e aí usando os canais, né, tantos canais tradicionais como televisão, rádio, a internet como uma via alternativa da comunicação, que continua aí nesse aprofundamento do racismo, porque a mídia como um quarto poder que é capaz de tanto mobilizar certos debates dentro da sociedade, ela é também capaz de capilarizar e de... É, é, persuadir né, as pessoas sobre o que está tá na pauta e o que não. Olá, eu sou a Letícia Vieira, jornalista e coordenadora de comunicação na Iniciativa Negra. Eu escrevi em conjunto com a Laís o artigo o que a comunicação e a luta antirracista tem a ver com a política de drogas. Além dessa questão da mídia, da comunicação, no meio digital principalmente, a gente também vai abordar sobre o racismo algorítmico. A gente tende a pensar que a tecnologia é algo imparcial, fora dos vieses, mas a gente traz isso para a pauta e fala principalmente do uso de tecnologias e softwares por parte de órgãos e departamentos da Segurança Pública. me chamo Ana Núria Carinhanha, sou coordenadora de pesquisa da Iniciativa Negra para uma Nova Política sobre Drogas. Eu sou jurista, sou artista, sou pesquisadora. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a publicação Um Olhar Preciso, na qual, junto a Maria Clara Dávila, nós publicamos um artigo denominado Nuances da Política de Drogas na Cidade de São Paulo Raça, Território, Controle e Promoção de Direitos, e nesse artigo nós observamos a distribuição do Orçamento Municipal de São Paulo entre diferentes funções, dentre as quais nós destacamos assistência social, saúde, trabalho, habitação, segurança urbana, sobretudo num território denominado Cracolândia, onde há um fluxo intenso de usuários de drogas e pessoas em situação de vulnerabilidade. E eu acho muito importante que nós tenhamos um olhar preciso sobre esse tema, para compreender as relações existentes entre raça, território, promoção de direitos e controle social e orçamento público, porque só assim nós poderemos atuar em prol da justiça social. Olá, gente, meu nome é Belda Masceno, eu sou articuladora política da Iniciativa Negra. Eu escrevi um texto juntamente com Luciene Santana, que tem como título a atual política de drogas e o desmantelamento nas famílias negras, né? A gente traz questões que aborda de como a política de drogas ela é nociva para a constituição de famílias negras, como ela é nociva para a constituição e para a socialização dessas famílias em seus territórios, né? Como o, esse encarceramento em massa, né? Provocado por essa atual política de drogas, legitimado por essa atual política de drogas, elas desmantelam esses lares, né? Não proporcionando que mulheres exerçam a sua maternidade, não proporcionando que pais exerçam a sua paternidade, não proporcionando que essas pessoas possam viver de fato enquanto comunidade. Olá, sou Luciene Santana, cientista social, faço mestrado na UFBA, no, no POSAFRA, que é um programa de estudos étnicos e africanos. E sou pesquisadora da Iniciativa Negra, atuando na rede de observatórios da segurança. Eu escrevi com o Belly Damasceno um artigo que fala sobre como a guerra às drogas, ela influencia diretamente no desmantelamento das famílias negras. Através do encarceramento em massa, do genocídio da população negra e do medo da violência, essas famílias negras, elas estão, elas estão colocadas em situação de constante é, instabilidade em relação às suas vivências nesse território e em relação às vivências dessas famílias também que são atravessadas por estarem nesse espaço convivendo com essa guerra, com essa guerra de drogas. Tem um ponto também importante que é o debate sobre o orçamento público, o orçamento que para essas comunidades ele é investido majoritariamente na segurança pública, mas utilizando como ferramenta essa guerra às drogas e não investido em saúde, educação, moradia. Então, entendendo como investimento público, ele também afeta diretamente na vida dessas famílias quando decide não investir nessas vidas, no desenvolvimento, e sim investir o dinheiro, o orçamento público, nessa política de guerra e que a guerra só tem como resultado a morte de pessoas, sobretudo pessoas negras. Meu nome é Felipe Freitas, sou pesquisador em Direito, vinculado ao grupo de pesquisa em Criminologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. E na publicação, um olhar preciso, eu assino o artigo intitulado Racista, Ilegal e Ineficaz. O Modelo Brasileiro de Segurança Pública e o Policial Ostensivo. Nesse texto, eu discuto como o, o modo de policiar no Brasil centrado no flagrante do pequeno comércio de drogas, ele é indissolúvel e ele é inseparável das práticas discriminatórias, das práticas racistas, das práticas abusivas. Desse modo, o objetivo é chamar a atenção para a urgência de se revisar o modo pelo qual se atribuem as funções policiais na rua que nós chamamos de policiamento ostensivo e da urgência de interditar, de paralisar a guerra às drogas, que é, ao fim e ao cabo, uma guerra contra negras e negros nos seus territórios. Portanto, tenho uma honra de participar dessa publicação que eu espero que contribua para o debate democrático do país para a construção de justiça, liberdade e cidadania. Olá, meu nome é Laís velaço sou de Salvador, professor e pesquisadora de direito, e junto com Vitor Marx, meu parceiro intelectual e meu colega do grupo de pesquisa Programa Direito e Relações Raciais aqui da UFBA, escrevemos um texto para a publicação Um Olhar Preciso, organizada pela INPPD. Nesse texto intitulado Políticas de Segurança Pública na Bahia Preta, discursos, representação e resistências a partir da literatura produzida por jovens poetas negros na cidade de Salvador, tecemos uma costura intertextual entre o campo jurídico e a literatura negra. Para isto, nos debruçamos sobre Poéticas Periféricas, Novas Vozes da Poesia Soterapolitana, uma antologia organizada pelo poeta e jornalista Valdec Almeida de Jesus, publicada em 2018 e que conta com a produção de 99 poetisas e poetas de territórios negros e periféricos de Salvador. Nesse texto, eu e Vitor dialogamos com as poesias Desabafo, de Cairo Costa, e Desvendando a Farsa, de Lucas Silva. Pedindo licença aos poetas, nós rasuramos a episteme jurídica branca e partimos das produções negras como marco poético teórico. Desabafo e Desvendando a Farsa registram as práticas e as marcas da convivência diária com as agências de controle, vigilância e punição em Salvador. Olá a todas as pessoas, eu me chamo Vitor Marques, sou artista, educador, advogado popular e sou pesquisador da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Em parceria com Laís Avelar, construímos o texto Política e Segurança Pública na Bahia Preta, discursos, representação e resistências a partir da literatura produzida por jovens poetas negros na cidade de Salvador. Esse texto, que também integra o convite honroso para a formação da publicação Um Olhar Preciso, tem como propósito inicial pensar é possível analisar política e segurança pública a partir de outros centros referenciais de análise? O que dizem, o que pensam, o que produzem artisticamente as parcelas da população que são violentamente autuadas pelo poder punitivo e de controle gerido pelo Estado. Tomando a literatura não apenas como um apêndice criativo, mas sobretudo como um campo de produção de sentidos extêmicos, éticos, políticos, construímos em parceria com esses poetas algumas possibilidades de reflexão, de análise e de crítica acerca desse exercício punitivo e genocida pelo Estado brasileiro. Esse olhar preciso, ele é, na verdade, um conjunto de olhares né, de quem veio antes e nos trouxe até aqui, como também das pessoas que hoje ombreiam a luta com a gente, que estão com a gente na caminhada e que fortalecem esse processo da luta antirracista no campo da política de drogas e dos direitos humanos.